E aí, Gangue do Mal! Estamos de volta agora no canal, né, Meme? Vocês já viram minha casinha? É, Meme, ó, tem casinha. Para quem não acompanha nosso Instagram, né, Meme? É, se não acompanhar, não vê. Se não vê lá no Instagram, no Instagram tá tendo aula, ó, bro. Ó a casinha da Meme lá, ó. É só seguir nós no Instagram, BiduGarage e Judivas, né, Meme? Sim! E aí vai acompanhar tudinho. Para você do canal também que não, não acompanha no Instagram, não sabe que esse carro é. O Fortaleza. É nosso agora, graças a Deus, né? Só um minutinho. Hei, hei, hey. Os cachorros com a latir. <risos> Então, para quem lembra desse carro aqui, ó, que gravamos aqui o amortecedorzinho de capô pintura do cofre, né? O que mais não gravou desse carro? A barra, eu acho, nem é lembro mais coisa. Então, esse carro agora Com a graça de Deus É nosso, é do pai E já tem nome, né, Mendes? Hortelã. É o hortelã Vamos dar uma arrumadinha nele Com o antigo dono, meu amigo Thiago Só destruiu o carro Cupim. Cupim Uma de... menina atrás Cupim. aqui da câmera Cupim de ferro do caramba tal E eu vou mostrar tudo, hein Nesse carro aqui vai sair vídeo Agora vocês me seguram, hein? O vídeo aí, acabou os vídeos por causa da obra, né, amor? É. Tava em obra na casa e tal. Tá. Então, não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tião, infelizmente. Qual que é o Tião? Esse aqui é o Tião. Não, esse aqui é o Tião. Esse aqui é o Tião. Está embargado a obra. Só volta ano que vem. Carro da Juliana, queimou junta de cabeçote. Cupim de ferro também. <risos> Eu Mas... ando, né? Vamos arrumar. Certo? Então eu vou mostrar para vocês como é que tá o carrinho agora, ó. Quem lembra da mecânica aí, ó. Só que eu vou mudar tudo. Eu sempre quis fazer uma pintura daquelas texturizadas preto, preto fosco, né? Só que eu nunca tive coragem. Agora eu vou fazer. Eu vou pintar isso aqui de e preto. Ele vai ensinar, a galera. Eu vou ensinar. Né? Vou pintar isso aqui. Vou pintar isso aqui. A pressurização. Esse. Tampa do, Esse. de válvula. Esse também, já falei, mano. E coletor de admissão. Eu comprei o spray, né? Que vende aí, spray VHT. E vou, vou, vou aprender. Vou tentar fazer. E vou gravar. Fechou? Uhum. Vou mudar a câmera de Agora vamos lavar as peças, né memi? É, tchau, querido mal! Dá uma lavadinha agora. Só detergente com limpa a baú. Certo? Tira tudo o óleo. Finalizamos a lavagem Agora eu vou lá Preparar, empapelar e pintar Fechou? Isso aí pessoal Então agora aqui ó Vamos pra Finalmente Aplicar a tinta, certo? Primeiramente tem que passar um Desengraxante Pra tirar aquele Se ficou algum restinho de, de graxa Alguma coisa Beleza? ó? Papelzinho higiênico Mole um pouquinho de madeira. Viu? É fácil. Agora aqui ó. Toda peça que você for fazer Que tiver crua Não tiver nenhuma tinta Alumínio, ferro, qualquer coisa É sempre bom você aplicar é, Um wash prime antes, tá? É... Super importante Principalmente alumínio, inox Porque os poros deles não tem aderência Depois a tinta começa Você passa a unha assim, ó, Ela começa a desplacar tudo, tá? Eu tô usando esse aqui, ó Da Autolux é, é bem bom, viu? E é bem baratinho Muito bom Fui nos cursos que os caras ofereceram Eu gostei pra cacete A tinta deles eu não usei ainda não Mas o Wash Prime é muito bom Tá? Então só dá uma demãozinha de Wash Prime Depois a gente vem com a tinta Fechou? Nós. Se você não sabe como que, fez, como que faz a catálise Tem vídeo aí no canal, tá? De como fazer a catálise de tinta Wash Prime, de tudo Fechou? 30 librinhas aqui de pressão. 30 libras, uma voltinha na pistola só, lá, meia voltinha de leque. tinta agora, que tem que chacoalhar bastante a lata e vou aplicar ah, deixa eu te explicar uma coisa sobre o Wash Prime o Wash Prime, pessoal, é o seguinte, ele é um promotor de aderência e um anticorrosivo certo? então toda vez que você remover a tinta tem gente que mexe carro só fim de semana ou um dia da folga, sei lá remover, bom exemplo, você pega uma peça removeu toda a tinta Deixa a peça lá. Depois na outra semana você vai mexer, tá tudo enferrujada. Por quê? Por causa que o, o, o, o ferrugem está comendo. Então, você viu, ó? É rapidinho, é dois minutinhos, ó, já tá seco, ó. Já tá seco. Aplicou isso aí? Pode deixar meses. Que não vai enferrujar. Entendeu? Então você perde um tempinho rapidinho ali, mas fica zero. Fechou? Nós. Então pessoal, é o seguinte, hein? Ó, a pintura vai ser feita com esse spray aqui, ó, BHT, certo? Ele fica toda texturizada, sabe? Eu acho muito legal, só que eu nunca tive coragem de fazer, porque eu, eu particularmente, minha opinião, eu não gosto muito de pintura fosca, tá? É a opinião de cada um, mas eu acho muito bonito do carro dos outros. Aí, esse aí eu vou fazer agora, para ver se eu gosto. Se eu não gostar, o arranco faço de novo. Aí, ó, paguei 100 reais nessa lata de spray. Porra, Bidu, 100 pau é caro. Pensa bem, ela cobre 3 metros quadrados. Diz o manual dela aqui, ó. Aqui no manual tá dizendo isso. Ela cobre 3 metros quadrados. Pô, 3 metros é peça pra caramba que dá pra você pintar, cara. A 100 reais, não precisa de muito tratamento e tal. Eu acho que é muito barato, eu não acho caro, tá? Aqui, no manual aqui, tá dizendo o quê? Que é para aplicar de duas a três demãos em, em movimentos cruzados. Um para lá e um para cá. E, e um X assim, ó, meio X, sabe? Então, aplica um assim, aí uma demão assim e uma demão assim. E aí tá dizendo aqui que é para deixar secada 24 horas. Que daí ela dá o troço texturizado lá. Só que... a Alguns amigos meus fizeram, diz que se vir no soprador térmico, ele fica mais bonito e seca bem rapidinho. Então vou fazer desse jeito. Aqui no manual não diz que é para colocar o soprador. Fala aqui que é para colocar no forno. Quer ver? Ó? Duas horas de secar de ar livre, a textura aparecer, não sei o quê. Para a cura completa da pintura, leve ao forno por uma hora em temperatura de 93 graus. E pá, pá, pá, que a textura vai ficar mais áspera eu vou fazer com soprador se não der certo também. vamos lá ó, aqui então as peças está pronta para pintura só vou bater um arzinho para tirar a sujeira se fosse para fazer uma pintura lisa para deixar lisa, bonitinho nesse, nessa hora aqui passava um paninho aquele pano pega pó qualquer loja de tinta tem que daí ele pega toda a poeirinha Porque você passa a mão aqui, ó Você não vê a poeira Mas na hora que você aplica a tinta, aparece tudo Fica aquele negócio feio Então você aplica esse paninho, pega a e Ele fica lisinho, fica igual a minha bundinha Lisinha, tá bom? Então, vamos lá Não sei nem como é que funciona Esse troço aqui, mas vamos ver Vamos ver no que dá demão já foi, certo? Agora é só esperar 5 minutos, aplicar outra Aí a gente vem com o soprador Certo? Espera aí que eu vou tomar um café Ai, hum. eu de tá. Passados 5 minutos Vamos para a próxima demão É o que o Manuel diz, né? Vamos lá, esperar 5 minutos é a próxima demão eu vou aplicar um poliéster preto fosco só para ver se tira essas manchas, sabe? Aplicar tudo já é. Vamos ver se vai funcionar. Fechou? É nós. Era secar agora a meia hora Depois eu mostro como é que ficou Fechou? Já volto Estamos de volta aí pessoal para falar que a nossa pintura Não deu certo Não funcionou Eu não gostei Ó a caixinha continua manchada Tá pra ver aí? Deixa eu ver por trás da câmera aqui, dá pra ver. Tá vendo lá? Ah, tudo manchado. Feio pra caceta. Eu não gostei. Não gostei. Isso aqui eu vou remover tudo, vou pintar de novo. Só que daí eu vou pintar de preto fosco normal. O coletor também ficou todo manchado. Só que o coletor eu vou deixar assim mesmo. Vai ficar manchado mesmo. Se foda. Porque. Olha lá, ó. Não sei se dá pra ver legalzinho. Mas daí aqui vai um monte de coisa, aqui um monte de tranqueira, bico, a parte de... vai esconder. Se vocês não falar para ninguém, ninguém vai saber, fechou? O intercurso, como eu pintei só de pretinho fosco, ficou bonitinho, ficou legal, gostei. Agora esse aqui como ele fica num canto solto lá, vou pintar de novo. Esse aqui é a pressurização. Fechou? Eu não gostei, eu não faria de novo. Mas quem quiser fazer aí, se vira que eu vejo um pessoal faz essas pinturas aqui fica legalzinho cara. só que eu acho que eu errei aqui na, na no jeito de fazer sei lá o que, que foi não gostei não faria de novo fechou não que eu não goste mas eu acho eu acho bonito mas eu não, não arriscaria de novo para mim não perder tempo fechou nós espero aí que vocês tenham gostado do vídeo vem cá meu dá um dá um tchau pessoal meu vai para escola hein não um tchau tchau tudo hein? Tudo, hein? Tá bom. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, hein. Espero aí que tenha. Não sei se o vídeo foi útil. Se não foi, mas tentei mostrar para vocês aí. Fechou? É nós. Erros acontecem. É com o erro que vem o acerto. Certo? Não tenham medo de errar. Tchau.